Fala fala galerinha! E aí, pessoal! Eu sou o Norberto Carol. e esse é mais um Elefante Literário E hoje a gente vai fazer aqui uma. como é? Elefante culinário, imagine. Elefante culinário? <risos> esse é o um Elefante Culinário. Um atrasado, a minha prima de Portugal me mandou este livrinho aqui. É um livro de receitas de cupcakes e microondas. Eu não sou das melhores pessoas na cozinha, comeu com como muito bem. E aí a gente pensou, por que não? Esse livro é em francês. A gente já viu alguns vídeos nesse estilo culinário, né, foi o Gabriel Mar e o Ponto Pololinha também já fez. E a gente, por que não fazer? É uma coisa prática que, e a gente vai ver o que dá, isso aqui. Ó, a primeira receita é o quê? Manquiche. Meio pedaço de presunto picado. O ovo. Que já está aqui. Uma colher e meia de sopa de leite. Que já está aqui. Aqui tem que ter uma tradução simultânea aqui. Duas colheres de sopa de. Uh, como é o nome disso? Creme cheese. Creme cheese. Meia colher de mostarda. Deliciosa. Hum. Hum. É uma, uma coisa de pão, uma rodolinha Tipo torradinha É, uma torradinha, uma é. torradinha, é boa No negócio, cassei o ovo, quebrar Tá quebrado, misturar com leite, com fouet. Aqui tem um fuê, aqui tem um ovo Uma colher e meia, sopa de leite Como é que você vai saber se é meia colher? Aqui Acho é no feeling, meu filho é, Deixa é o fuê aqui... aí pra ir, ir mexendo Ela tá mexendo, aí ela vai fazer o quê? É coisar o pão em pequenos pedaços Então ela vai destruir Pegar o formato de fure, que no caso é o nosso cream cheese Aí deduziu que fosse isso <risos> okay. Não, ainda tem, tem isso, né? Tem uma, um, pode ter uma margem de erro aí de tradução também da gente. Duas colheres de sopa, de forma de fé. Quem é da culinária aqui é Norberto, não sou eu. Norberto tá fazendo isso. <risos> Vai vai, vai vai, vai acabar tudo. O creme tinge todo isso. Ai, talvez enche, talvez melhe tudo, talvez sim. A certeza, é, mas a, a, a pê gente pê, tá pê, aqui pê. pra isso. Adiciona também os pedacinhos de jambon. Jambon é presunto. Fazer metade. a gente vai fazer duas vezes, né? Porque, enfim, todo mundo tem que comer. Então, metade dos presuntos. A gente vai estar fazendo ao mesmo tempo em outra, em outra coisa, né? <risos> Deixa eu pegar o fazendo é melhor fazer logo. Agora eu boto o quê? A mostarda e a colher de café. Só que aqui a gente só pegou colher de sopa. Então vai ser colher de sopa. Porque é bom. É um porro bruto? Acho que tem que abrir, não. Bota, bota, bota, bota. Mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe. Bota a caneca do Papai Noel. Ok? Aqui, ó. Ai, meu Deus! Eu sou ótima na cozinha, eu sou maravilhosa. Tudo? É. Oxi, bota aí depois bota o micro-ondas. A foto é tão bonita, a foto. Não dá nada parecido, eu acho que não mas não é talvez fique igual. Peraí, não, tem que botar as duas ao mesmo tempo. É melhor, não? Deixa eu fazer logo o melhor Se aqui, é. rapidão. Agora a minha caneca do... Como é o nome desse bicho? Essa boneco aqui, quem souber, deixa nos comentários, porque eu não tô sabendo não. Joga uns presuntinho pra dentro pra não ficar destruindo, destruindo. <risos> sabe o quê? O que vocês acham que é instruindo? Instruindo. <risos> definição da palavra. Eita, agora é a hora da votar. A hora da... Carol foi ali no, no, botar no microondas ondas Um minuto e dez segundos. ou for micro é o seguinte... O resultado. <risos> é o seguinte, não lembria a que era um minuto e dez. A gente botou, acho que uns três minutos cada. Quase isso. É, é meio estranho, viu? É estranho. Eu tenho medo de comer coisas estranhas. Eu não... É porque, gente, é ovo no meio né? Ah. É, é cheio de presunto. Cheio com de presunto, velho. É. Com... Acho que você botar dentro do pão e comer isso tá melhor. Deixa eu não te dar, não. Só mesmo. Deixe, mais de um minuto. bem mais. Esse pudim é pudim quente? Não tem como ficar ruim, gente, porque é ovo, queijo e presunto. Eu ainda não comi, é agora essa daí Mas a mostarda morreu aqui, porque eu não tô sentindo. Sério, Era eu ter uma coisa mais. Ah, é, acabei queimar meu mais madeira. Eu aprendi um pouquinho de sal também, né? Talvez sal, assim. <risos> Salve-meia, dá umas coisas. A ideia é... <risos> Na teoria é ótimo. Ok? Eu gostei. Tem que botar pra se alimentar. <risos> não pra se alimentar, então ela fica de fome, assim. mesmo Desnutrido, não morre. Ah, com doce. Estourou o pepão. Valeu o salgado. Agora vamos pra sobremesa. Estamos de volta agora com a nossa receita doce de uh, mug cake. Que no caso é bolo de caneca. Vamos lá, a nossa receita nova vai precisar das seguintes coisas. A gente já vai falando, já vai fazendo aqui, colocando. E jean Duff, uma gema de ovo. Tá vendo como era melhor ter feito? Porque eu não faria isso, então não vou nem falar como eu faria. Porque... Colocamos aqui uma gema de ovo em cada pote. Agora a gente vai precisar de 4 colheres de sopa de farinha, 1 colher de sopa de manteiga. Uma colher de sopa de açúcar demerara e uma colher de sopa de açúcar branco Que a gente juntou já os dois aqui nesses potinhos e já joga aqui dentro Três gotas de extrato de baunilha Duas colheres de sopa de chocolates e bolinhas Era pra ser aquelas gotinhas, só que a gente só achou M&M e vai M&M mesmo né? tá colorido Se não é de gota não é, bota um pouquinho, é um pouquinho, tem a foto aqui Meu Deus, solta! Meu Deus! Eu não gosto de baunilha, não posso botar baunilha E uma pitada de sal pra terminar, pra finalizar A tá atrás eu aquela botoxinha. uma pitada de sal e a gente vai mexer aqui e a gente volta a já já. Tem um ódio desse Mostrando tempo. o procedimento do esquema. <risos> Chega, Ana. Calma, vai dar certo se a que persistiu. 50 segundos no micro-ondas. eu fiz, não vai dar certo, coloca um minuto e meio. Aí não, vamos colocar uns 50 segundos pra ver. Tá, colocou, tava cru, colocou mais um minuto, tava cru, colocou mais um minuto, tava cru ainda. No final passou uns 10 minutos no micro-ondas. Mentira. Mentira. Mentira, 3. 3 <risos> no micro-ondas, pra ficar mais ou menos bom. O meu estar na caneca, vou desenformar agora para tá? uma o meu coisinho é rápido. Eu tenho que pessoa jeitosa. Oh. <risos> Eu não gosto do cheiro, porque eu não gosto de... Baunilha, né? Eu não gosto de cheiro de baunilha Não tá rolando pra mim, mas vamos provar Peraí, vamos enfeitar? Não, primeiro a gente tem que provar o certo, depois a gente... Aí, rapaz, é, né? uma parte uma fatia, viu? <risos> Eita... Agora, o M&M quente é sensacional, gente Vamos né? Que é gostoso! Ei, ficou sensa! Ficou melhor que o salgado Vamos ar. Já vende, já vende É daqui para as ruas Olha que beleza? Hum. Ficou show Lindo não para de latir Mas esse foi o nosso vídeo Mostrando nossos toques culinários Toda a nossa habilidade Médio, né? Médio Se você gostou do nosso vídeo Não esqueça de dar um like aqui embaixo Se inscrever no nosso canal Seguir a gente em todas as redes sociais E deixar seu comentário aqui Se você sabe de alguma receita bacana Que você gosta de fazer Ou se você quer fazer essa em casa Ou alguma adaptação Do que poderia ter dado certo, melhor, talvez E valeu Valeu Mas, mas ficou bom, mas ficou bom, mas deu certo. Olha lá o bonequinho, feliz porque ele comeu uma coisa, né? Vamos pra frente. Nham, nham, nham, nham, nham. não tenho como não, viu? Yeah. Valeu. Tá. Então, aí mas... Alguém entendeu?